Você vai fazer o um concurso de Pai ou de PEF da SMRJ? Se a resposta for sim, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como gabaritar a prova de matemática desses concursos. Eu sou o professor Renato Oliveira, um dos criadores do Matemática para Passar e do Método MPP, o método que mais aprovou alunas nas últimas provas de Pai e PEF. Então, vamos lá começar. Mas olha só, antes, baixe o material da aula aqui, para você acompanhar, fazer suas anotações e vir comigo, porque é assim que se estuda, né, não, é não professora? Então vamos lá, meus amores, ó. Deixa, eu, vou deixar aqui com vocês, ó. Como gabaritar a prova de matemática? Vou te mostrar o método que é capaz de fazer isso. E, ó, sinceramente, a maneira mais eficaz é usando a tríade do método MPP. O que é a tríade do método MPP, ó, Você deve estar pensando, mas Renato, o que é a tríade do método MPP, família? São três técnicas simples, são três técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueie em matemática. Isso mesmo. aí ah, isso é capaz? É sim. Você vai ver o caso da Amanda, aluna do nosso curso. Fica aqui comigo do já você já, vai ver. Tá? E ó tenho que te mostrar o que é a tríade do método MPP. Por quê? Quando nós chegarmos aqui nas questões dessa aula, eu vou usar exatamente isso. O que é a trade? São três técnicas simples, galera, que você vai usar e vai interpretar. Deixa eu sair daqui. A primeira técnica do nosso método é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar. Quantas vezes você foi fazer o um concurso de PEI, de PEF, que seja, ou até mesmo de PAE, e olhou para a questão e não sabia nem por onde começar? Por quê? Porque você não sabia interpretar. Você estava na aula, entendia tudo, mas quando sai de lá, parece que pum, apagaram. Igual o MIB, deletaram da tua mente. Mas aqui não. Tendo esse método, você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Uma vez que você interpreta a questão, você tem no mínimo 50% dela na sua mão. Tá bom, Renato, aprendi a interpretar, mas como eu vou resolver? Aí entra a segunda técnica. A segunda técnica é a, é a técnica R. É onde você aprende a resolver a questão. O que, que é R? Estudar, revisar e exercitar. Tá bom? Você aprende a maneira correta de estudar e aprende qual técnica do método aplicar para conseguir acertar a questão. Beleza. Aprendi a interpretar. Aprendi a resolver. Agora, como é que eu vou saber na hora da prova quem é quem? Eu fico muito perdida. Para isso, existe a terceira técnica, que é a técnica 20-80. Aqui... Você aprende na prática. que a gente vai para a prática. O que, que é a técnica 2080? 20%, 20 do nosso tempo é na teoria do nosso método e 80% do nosso método é no exercício. Com isso, você aprende a interpretar, resolver, ter a prática assim, destrava a matemática, que é um karma para você, né? E conquista a sua aprovação. Eu sei que a banca agora é a FGV, e é exatamente por isso que a gente vai aplicar e aprender com o método MPP. Todo mundo tá louca, louquinha aí, mas vamos lá, que você tendo método, você consegue. Olha essa questão aqui, vamos ser sinceros. Até hoje, você olha para ela e fala, meu Deus, os irmãos Gabriel, Rafael e Emanuel, você lê assim, né? Manuel receberão a de herança do pai deles a quantia de 684 mil. Entretanto, o testamento determina que essa quantia deverá ser dividida em partes proporcionais ao número de filhos de cada um. Sabe-se que Gabriel tem três filhos, Rafael quatro, Manuel tem dois. O valor que Manuel receberá é... Meu Deus, eu não sei para que isso, matemática não é de Deus. Esse é o seu pensamento até esse momento. Agora, vamos botar em prática o método MPP. A gente sempre, a partir de agora, vai começar usando o que nós chamamos de método dos 50, Tá? E o que é o método dos 50? É sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar o que é importante. Os irmãos Gabriel, Rafael e Manuel receberam de herança do pai deles a quantia de 684 mil. Entretanto, o te testamento determina que essa quantia deverá ser dividida em, ó, dividida em partes proporcionais ao número de filhos de cada um. Sabe-se que Gabriel tem três filhos, Rafael tem quatro e Manuel tem dois o valor que Manuel receberá é... Ai, meu Deus, o problema é de que Esse 1,5 50 não funciona. Calma. A gente vem aqui e sublinha. Agora a gente volta. A gente volta. 684 mil total. Divisão, ó, dividida em partes proporcionais. Opa, esse problema está falando de divisão proporcional. Tá? FGV adora esses problemas e faz parte do último edital de PIPF, divisão proporcional. Beleza, interpretei. Tá bom, Renato, interpretei. Mas agora, como é que eu vou fazer para resolver? Aí entra a técnica R. É exatamente o que nós, o que nós ensinamos no grupo dos 5% para os nossos alunos do curso de PIPF completo de matemática. O que, que a gente ensina para a galera? Ó, a gente fala aqui, falou em divisão proporcional, você coloca o K. Divisão proporcional, coloca o K. Como assim? Olha para cá. O K, a partir de agora, vai ser o amor da sua vida. Ele vai mudar a sua vida. Vem comigo. Qual é o total, galera? Qual é o total? 684 mil, tá? No testamento, vai ser dividido em partes proporcionais ao número de filhos. Gabriel tem três filhos, então é 3K. Coloca o K no número, tá? Já vou te falar o que é o K. Rafael, 4K. E Manuel 4K k, 2K, Show? Aí ele pede o valor que o Manuel vai receber. A gente já marca aqui, porque é importante. No final, tu fica perdido aí, sem saber. Aqui tu tá com uma organização. Show? E aí a técnica 2080 já me dá essas maldades. Agora, vamos lá. O que é o K, galera? O K é o amor da tua vida, a partir de agora. Mas o nome dele, se você for procurar nos livros, vai ser Constante de Proporcionalidade. Resumindo, o K é o cadinho, né? Que você multiplica o 3, o 4 e o 2, para quando somar dá é 684 mil. Tá bom? Então vamos lá. O que, que a gente vai fazer? Anota aí, o todo. deixa eu sair daqui. O total sempre é a soma de geral. Então aqui no total você vai somar os caras. Você vai somar o 3K com o 4K com o 2K. Isso vai dar 684 mil. Sério, Renato, que é só isso? É. 3 mais 4, 7, mais 2, 9. Então vai ficar 9K. Igual a 684 mil. 9 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, ó, 684 mil divididos por 9. Quanto dá? 684 mil dividido por 9. Aí é a divisão. mil divididos por 9. Dá 76 mil. Pronto. O valor do K é 76 mil. Acabou. Esse é o valor do K, 76 mil. Show? Renato, eu sempre empaco na, na divisão. Exatamente por isso que no nosso curso para PIPF, de matemática completo, a gente dá um módulo, um curso de matemática básica antes de começar a matemática de PIPF. Porque a gente sabe que você vai entender o que tem que ser feito porque você vai seguir o método. Mas se tu não souber dividir, não adianta nada, né? A gente faz isso. Agora, vamos lá. Ele quer o manual. O manual, pessoal, ele é... 2K, ou seja, ele é duas vezes o valor do K. Qual o valor do K? Né? 76 mil. Então, é duas vezes 76 mil. Quanto dá? Duas vezes 76 mil. Dá 152 mil. Show de bola? Tá aí a resposta. Qual é o gabarito? Letra B de bola. Marco o V da vitória. Viu como é importante? Viu? Que tem o primeiro, tendo um método tu consegue desenvolver. Segundo, como é importante separar o que a questão quer, é. olha a letra A, o inimigo aí, o inimigo é o cara da banca, doido para matar, roubar, destruir, fazer tudo, ele já ia mandar você marcar, né? mas aqui não, a gente separa. Vamos fazer outra, mesma técnica, ó, método 250, o que, que diz o método 250 para a gente? Sublinhar para interpretar, deixa eu sair daqui que aí não corre o risco de eu ficar na frente. Bora lá, vou fazer aqui minha divisória. Ó, uma delegacia possui 12 carros para as patrulhas diárias e a garagem tem combustível suficiente para todos por 42 dias. Entretanto, soube-se que dois carros estão com problemas mecânicos e não serão utilizados durante dois meses. O combustível que a garagem possui poderá abastecer todos os carros restantes. Todos os carros restantes. Por no máximo. Opa, o problema é de que, Renato? Ai, meu Deus, não identifiquei. Cara, o problema é de regra de três. Como é que eu sei que o problema é de regra de três? Separa. Doze carros. Tá? É, garagem tem combustível suficiente para eles por 42 dias. Dois carros estão com problemas e não serão utilizados. Então, eu tinha 12. Tiro dois, eu passo a ter 10 carros. Aí eles vão levar XGs. Dez carros vão levar XGs. Beleza? Pronto. Regra de três simples. Regra de três é assim, tá? Até porque, seguindo o último edital, só cai regra de três simples, tá? Regra de três simples, interpretei. A técnica R me diz o quê? O que a técnica R me diz? A técnica R me diz para... Usar, sabe o que O que a técnica R me diz? Usar o que Os sinais, né? A gente fala que são os sinais. Beleza? Então, vamos lá. Como assim os sinais? Vem comigo, ó. 12 carros, você vai analisar, 12 carros levam 42 dias. Tá? Você sempre começa onde só tem número. 12 carros, 42 dias. Se eu tiver menos carros, ó, 10 carros diminui, ó. Se eu tiver menos carros, o mesmo combustível vai dar para mais dias, né? Correto? Menos carros, isso dá para mais dias. Opa, sinais diferentes, a gente multiplica reto. Sempre, sempre assim, sinais iguais, anota aí, sinais iguais multiplica cruzado, sinais diferentes multiplica reto, acabou. Aí vai ficar como essa brincadeira? Vou trazer para cá, 10 vezes x, 10x, igual a 12 vezes 42, né? Então vai ficar 10x igual a 504, que é quanto dá essa conta. 10 está multiplicando, vai para lá dividindo, ó. 504 divididos por 10. Então, o x é 50,4 dias. Então, isso vai dar para 50,4 dias. Show de bola? E aí, ele perguntou aqui, ó, no máximo. Cara, 50,4 dias é no máximo o quê, galera? No máximo, 50 dias. Porque o dia 51 não vai rodar, não? Né? Tem que ser para tudo. Então, no máximo... Vai só a parte inteira. 50 dias. Beleza? No máximo 50 dias. Marco V da vitória. Letra D de dado. No máximo 50 dias. Show? 50,4. Não é exato. Então fica no máximo 50 dias. Maravilha, né? Legal essa. Opa, calma aí. Vamos para a próxima. Ó. Método 250. Vamos lá. Simbora. Um encontro de família foi organizado por cinco casais. Maravilha. Cada um desses casais teve quatro filhos. Todos casados, ó, todos casados. E com três filhos cada um. Eita. Todas as pessoas citadas compareceram ao encontro. O número de pessoas nesse encontro de família é... Meu Deus, como é que eu vou fazer? Ó, isso daqui é uma questão de multiplicação. Por que eu sei que é uma questão de multiplicação? Porque quando eu venho aqui, ó, um encontro de família foi organizado por cinco casais. Ele quer lá embaixo o número de pessoas. Se eu tenho cinco casais, quantas pessoas eu tenho? 5 vezes 2, 10. Então, é uma multiplicação. Técnica R. O que, que ela me diz? O que, que ela diz lá para os nossos alunos, no grupo de 5% no curso de PIPF? Multiplica. <risos> Literalmente, multiplica e vai achando. Tá? Vamos lá. Só que essa questão a gente tem que fazer devagar. Vamos devagar, vem comigo, ó. Aqui para não pirar o cabeção. Primeiro você tem os casais. Lembrando, eu quero o número de pessoas, casais. Ó, o um encontro de família foi organizado por cinco casais. Cara, se eu tenho cinco casais, quantas pessoas eu tenho? Cinco vezes dois, dez pessoas. Aqui nos casais eu tenho dez pessoas, correto? Por quê? Casal, marido, mulher, ou mulher, casal, no geral, tá? Enfim. Cada um desses casais teve quatro filhos, ó. Quantos filhos eu tenho? Filhos. Cada casal teve quatro filhos. Então, eu tenho cinco casais vezes quatro filhos de cada um. Eu tenho vinte filhos, correto? Aí ele diz, todos casados. Cara, pensa comigo. Eu tenho que achar as pessoas. Na parte dos casais eu já fiz as pessoas, das pessoas. Agora na parte dos filhos, quantas pessoas eu vou ter, galera? Tem que achar as pessoas ali dos filhos. Eu tenho 20 filhos, só que todo mundo é casado, todo mundo tem um cônjuge. Cônjuge, né? É isso assim que me fala. Então eu tenho um parceiro. 20 vezes 2. Aqui nos filhos eu tenho 40 pessoas. 40 pessoas. Por quê? Tem que dobrar. E com três filhos, cada um. Então, se eu tenho 20 filhos, os filhos dos filhos, vamos dizer assim, né? Os filhos dos filhos. Os netos, né? Dos filhos. Tem que achar. Lembra que tem que achar a pessoa. Os filhos dos filhos, ó. Quantos filhos eu tenho aqui? Quantos filhos eu tenho? 20. Cada filho tem três filhos, ou seja, vai ser 20 vezes três, são 60 pessoas, né? Aqui já vai pessoa, porque são 20 filhos que eles tiveram, e cada um teve três filhos, então quantas pessoas tem ali? Dos filhos dos filhos, 60 pessoas, e acabou. Ele quer o número de pessoas, né? Nesse encontro. então o número de pessoas, o importante foi isso você focar no número de pessoas. O número de pessoas é só você somar. 10 ali dos casais, 40 dos filhos e 60 dos filhos dos filhos, que são os netos, no caso, né? 110 pessoas. Acabou. Simples assim, mas te enrola. Tem que separar. 110, qual o gabarito? Letra E. Vem comigo aqui de novo que fica no né? Lembra? Ele deu quantos casais tem, quantos filhos tem, todos são casados e deu quantos filhos cada filho tem, é né? Isso? Então, eu tenho que achar as pessoas, porque ele quer, na real, o número de pessoas na parada. Casais são 5. Então, são quantas pessoas aqui? 10 pessoas. 5 vezes 2, 10. Casal, né, gente? Os filhos desse, desses casais são. Cada um desses casais tem 4 filhos. Então eu tenho 5 vezes 4, 20 filhos. Mas aí não são 20 pessoas. Por quê? Porque ele diz que todos são casados. Então, quantas pessoas eu vou ter? 20 vezes 2, 40. Tem que dobrar. Agora, os filhos dos filhos, cara, eu tenho 20 filhos e cada um tem 3 filhos. Então, quantas pessoas eu tenho nos filhos dos filhos? 20 vezes 3, 60. O número de pessoas é 110, viu como? Organização e método, tu consegue chegar lá? E foi exatamente esse método que a Amanda usou para passar. Olha ela aí, assinando a sua posse no concurso de IPF. Matemática sempre foi um grande desafio para mim. Eu acertava sempre umas quatro ou cinco questões. E dessa vez, depois de comprar o curso do MPP, eu acertei 13 de 15 que tinham na prova. Muito obrigado, porque acertar nas questões foi um diferencial na minha prova. E exatamente, se você vai fazer o concurso de PEF, matemática são 15 questões. Se tu não for bem, tu não vai passar. Se tu vai fazer o concurso de Pei, são 10 questões, seguindo os últimos editais. Você não vai passar. Então você precisa e a gente pode te ajudar. Se você quer ter acesso ao mesmo passo a passo que a Amanda usou para sair de 4, cinco questões para 13 de 15 e foi aprovada, assinou a posse, vem para o nosso curso que te prepara para PIPF, tá? Você vai ter um curso de matemática básica, como eu falei para vocês, porque você precisa aprender a dividir, a gente te ensina, literalmente, tá? Você, depois disso você vai ter o curso de matemática para PIPF completo, se tiver alguma dúvida, suporte da dúvida do aluno abaixo de cada aula. E aí entram os bônus. Você vai ter um bônus um, um curso de exercício com a professora maravilhosa Débora Kelmer. Não estou falando isso porque é minha esposa, mas ela é maravilhosa. Quem é aluno aí já sabe, aqui do Rio de Janeiro, que vai fazer P&PF, conhece a gente. Tá? Já aprovamos demais no curso RC concursos e no Matemática para Passar também. 12 simulados de matemática, 6 simulados de português. Apostilas com 360 questões, comentários de matemática, cinco simulados interativos de matemática. Mas, Renato, isso daí você está resolvendo a, as últimas provas, a correção das últimas provas de PIPF, Mas mudou a banca. Você vai ter um curso de exercício da FGV e você vai ter mais seis meses de acesso, totalizando um ano de acesso, pagando seis meses. Ou seja, você vai ter um ano de acesso e só vai pagar seis meses. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Cara, se você for comprar tudo que tem aqui separadamente, tem coisa que nem está à venda no nosso site, porque a gente prefere prestigiar e dar esse curso bem completo aqui para você, somando isso tudo, teu investimento seria de 1.554,50. Meu Deus, mas hoje, cara, calma, a gente está te dando descontão de 1.554,50 por apenas R$ e Menos de um real por dia para você ter o mesmo resultado que a Amanda e mandar a foto para a gente assinando a posse, tá? Faz uma coisa, envia mensagem. Se tiver qualquer dúvida, envia mensagem para o Júnior, 97029-9443. Fala com o Júnior no WhatsApp. Manda mensagem quero, pay e PF. tá? Manda essa mensagem para o Júnior, que ele vai tirar todas as suas dúvidas. Agora, se você já quer comprar... O link está aqui embaixo. Clica e vem para o grupo dos 5% para ter o mesmo resultado que a Amanda. Tá? Eu tô te aguardando. Beleza? Se você pagar à vista, tem mais desconto. 257 à vista. Beleza? Show? Ah, Renato, tem os custos mais baratos. Sim, mas só aqui você vai ter um o método MPP e poder mandar a foto para gente. Assim como a Amanda mandou, assinando a posse, conquistando a tua estabilidade financeira. Lembra? teu primeiro salário é de quase 6 mil reais. Se não me engano, já passa, já passa, Gil. Se não chega lá, é quase 6 mil reais, tá? E assim, 257. Olha, é melhor do que poupança isso. Muito melhor do que poupança, né? Então, esse é o um investimento, lembra? Você é professor e você sabe. Quanto você estudou, quanto você investiu para poder ter uma vida melhor. Chegou a hora de ter a sua tranquilidade, a sua estabilidade financeira. Não ficar dependendo se a sobrinha da diretora, da coordenadora virou pedagoga. Chegou a hora de você fazer a sua estabilidade. Tamo junto e eu vou te ajudar nisso, tá? E uma mensagenzinha, ó, só é lutador quem sabe lutar consigo mesmo. Isso mesmo. Você tem que lutar com você mesmo. Esquece os outros. Faça a tua parte que o resultado vem. Valeu? Tamo junto, família. Foi um prazer. Fica ligado. Toda semana tem aula aqui pra você ir evoluindo com a gente e vem pro grupo dos 5% pra ter o nosso suporte. A gente pega na tua mão e só solta quando tiver assinando a posse. Tamo junto, pra cima deles, sem deixar o inimigo agir. Um grande beijo, até a próxima. Valeu.